olá pessoal tudo bem com vocês bom eu tô bastante sumido eu sei mas tem motivo eu fiquei bastante sumido por causa da escola prova esse tipos de coisa mas hoje não vou falar de coisas felizes é sério. bom o um canal chamado Sunshine Game e postou um vídeo com uma thumb bastante questionável veja aí a thumb o editor, coloca a foto aí na moral Se não vocês devem ter pulado a cadeira com certeza Simplesmente não enxerguei necessidade de estar pelado nesse nível E aliás, não adiantou ter privado o vídeo Eu aqui, eu vou mostrar ele pro Quero me parecer muito grosso com ele, mas Juninho, se tiver vendo nesse vídeo, eu espero que, pelo amor de deus, você não seja uma cópia de UKBR só que da nova geração. cara, simplesmente, você tentou privar o vídeo para ter desculpas, essas desculpas não funcionaram comigo e você simplesmente só tá desesperado, por ouvir sua merdinha, para com essa porcaria, hum, me desculpe, é que me dei Nada legal, sei Mas se for ele um e faça uma desculpa melhor E de zero